Olá, educadores, bem-vindos à unidade 3, Buscando Informações. Esse é o tema 11, Usando Operadores de Busca, tá? Eu não decoro todos os temas, que é muito tema. Vamos lá, então. O que são operadores de busca? São os operadores boleanos. Ah, eu nunca vi, professor. Sou professor, nunca vi, nunca trabalhei com isso. Ah, eu sou bibliotecário, eu já vi. Calma, eu vou ajudar. Nós temos vários operadores né, que a gente utiliza no dia a dia na busca. Por exemplo, no Google, aspas, esse E vai. Mas os operadores boleanos são três, não, os principais. N, or, ou, endnote, ou note, que é não. É i, ou e não. Tá? Então, esses operadores boleanos, você vai poder trabalhar atrelado com as palavras. Em base de dissertações e teses da CAPES, no portal CAPES. Ou seja, eu quero buscar informação. Vamos supor, uh, quando eu desenvolvi esse trabalho de mestrado, eu busquei sobre letramento informacional na educação básica. Se eu digito no Dr. Google, por exemplo, <risos> brincadeiras à parte, letramento informacional e educação básica, ele vai procurar letramento informacional educação básica. Quatro termos. Se eu digito abre aspas, né? Letramento informacional, fecha aspas, and and abre aspas Educação básica, você não tem espaço, né? Letramento, abre aspas, letramento, espaço, informacional, fecha aspas, espaço, espaço, perdão, end, espaço, abre aspas, educação básica, fecha aspas, e pronto, só é dá um enter ali. Eu vou buscar. Só que, se você utilizar em bases de busca de dados, como Google Acadêmico, né, que é o Google Escola, base de dissertações e teste da Capes, Portal Capes, enfim, nessas bases de dados mesmo, você tem informação de confiança com informação refinada. Como assim informação refinada? Você filtra o número de, de, de buscas, de retorno que você tem. Quando eu busquei, por exemplo, letramento informacional e educação básica, na base de dados em 2021, eu obtive, se não me engano, 13 resultados que falavam de letramento informacional e que falavam também de educação básica. A partir do quê? Das palavras-chave. Então, aí, o aluno tem que começar a já ter ideia de palavra-chave. Porém, você pode fomentar essa ideia que a gente vai aprofundar mais à frente essa questão da palavra-chave, como é que ele vai chegar nesse conceito de palavra-chave, para a pesquisa dele. O interessante é aprender agora a utilizar operadores boleanos. Então, você, professor, pode formar essas frases de busca, né? que é esse conglomerado de palavras e operadores, para refinar a busca. A ideia só é essa, sempre só é essa. Eu dei até um exemplo do meu trabalho. Então, você faz a busca no Google mesmo. Não precisa ser no Google acadêmico, não. Porque lá eles vêm muito resultado, vem muito embolado, né? não vem algo específico. Só para você ter ideia da dimensão do, de, que, do uso do operador booleano. Se você é, utilizar letramento informacional na educação básica, você tem X resultados. Muitos resultados. Se você utiliza abre aspas, letramento formacional fecha aspas, end, abre aspas, educação básica e fecha aspas, como eu mostrei aqui no exemplo, você vai ter um refinamento. Mas professor, como é que eu vou ter essa base? Tem um texto falando sobre isso e eu deixei um texto e um vídeo também falando sobre isso aqui no, no Guia de Dática, tá certo? Depois é, eu trouxe uns comandos avançados. A gente fica assim, meu Deus, mas tem mais comandos? Tem os comandos que o Google também você pode utilizar para refinar, tá? E aí eu trouxe alguns comandos como por exemplo, os caracteres coringa, que é o asterisco, tem... É, como é que chama? A interrogação, por exemplo, o asterisco, você pode utilizar se você quiser, por exemplo, é, é, pós-graduação em ciência, aí você bota o asterisco. Ele bota, pode botar em ciência social, em ciência da educação, em ciência da informação... Tudo que for iniciado por ciência, até mesmo no Windows, você pode utilizar esse operador. Ah, eu quero procurar é, um trabalho que eu escrevi que tem a palavra que começa com bíblio. Pronto. a Bibliotecário, biblioteca é bíblio, asterisco. Ele já vai procurar refinando. No próprio Windows ele faz isso. Né? Se você bota interrogação, por exemplo, eu quero procurar algo que eu escrevi que comece com bol. BOL, aí não sei se é bolo, se é bola, aí eu boto uma interrogação, ou vai ser o bolo-bola ou qualquer é, letra que venha depois do L. Se eu boto duas interrogações, ele procura dois duas letras após, então dá para refinar buscas no próprio sistema operacional, no sistema Linux também, se eu não me engano no iOS da Apple também. Então assim, é uma infinidade de, de, de termos que a gente pode utilizar. Então no Google a gente procura mais fácil. Por exemplo, quando eu digito meu nome, entre aspas, no Google, eu acho todos, eu retomo todos os meus dados. Então, minha vida ali acadêmica aparece na minha frente, né? entrevistas, sites que eu já ministrei curso, palestras, aparece. Então, é bem interessante até para a gente buscar sobre a gente. Mas a, a ideia aqui é que o aluno entenda que esses operadores é para refinar o conhecimento deles na hora de fazer a busca, ou seja, não fazer de qualquer forma. E aí, ao final, depois de usar o Google, eu peço para ele usar o Google Acadêmico, né? E algumas outras bases de dados utilizando aspas. Então, para ele fazer a comparação, né, de quanto ele retoma numa base acadêmica, né, como o Google Acadêmico, e numa base no buscador comum, quantas informações ele retoma. E ali nós temos as informações que são de origem acadêmica, tipo artigos científicos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão e Uh, os trabalhos que não são acadêmicos, são apenas entrevistas, né? você pode ter, por exemplo, um vídeo, um audiovisual falando sobre aquele, aquela temática, tá? um miscigenado de, de informações. Então, assim, é bom eles experimentarem. Lembrando que reforce, que o mais importante é usar sempre as bases confiáveis, que são as bases acadêmicas, tá certo? Base de dissertações e da CAPES. O portal Cielo Brasil também é bem interessante. A Web of Science, se tiver como ter acesso, é interessante. Então, busque essas, essas bases confiáveis para eles retomarem a informação e desenvolverem a pesquisa deles, tá certo? Vamos ficando por aqui no tema número 11. A gente se encontra no tema número 12. Espero que vocês estejam aproveitando é, o material didático. Até mais!